Oi povo, hoje é o nosso último dia da série de costura à mão para iniciante Sim, é o último dia, mas antes de a gente começar esse vídeo ensinando como colocar Gente de gancho, eu quero me apresentar para você Já me conhece? Se você já me conhece, coloca aí Ana, já te conheço, já te sigo, já tô nesse canal Ai gente então, e vocês estão ouvindo o cara trabalhando? Desculpa aí, né? Então, gente, eu sou a Paula Tavares Do canal aqui E esse canal é pra você Mulher empreendedora Da área da costura, da customização E quer aprender a fazer várias coisas Criativas, diferentes estilizados, Tá bom? Vamos para o vídeo, é muito fácil Não fica com medo não Aplica, faz e comenta aí Tá certo? Bora pro vídeo Meninas Pregar a é a coisa mais fácil que tem na costura. Então, fica tranquila, você só vai precisar ter atenção com cada passo que eu vou te ensinar. Vamos lá. Aqui eu tenho dois pedaços de tecido. Esse é o momento que nós vamos alinhar esse tecido. Como eu vou fazer isso? Deixando esses dois tecidos bem Próximos, né? Eu vou deixar terem bem cortadinho para você entender, porque isso vai depender do seu acabamento da peça, né? Mas aqui suponhamos que a gente está em uma confecção de alguma peça que você precisa fazer esse acabamento, então eu passei o ferro aqui. Essa é a parte do avesso, certo? Da sua peça, onde vai ter outra peça por cima dela, né? E aqui nós temos esse exemplo e do outro lado também. É, na parte da frente, a gente vai deixar bem alinhado esses dois pedaços de tecido, que é o exemplo. E vamos posicionar o nosso colchete marcando. Nós vamos começar com esse modelo. Esse colchete aqui, certo? Tem vários tipos de colchete, gente. Tem um colchete também de pressão, que é aquele que faz o tic-tac, sabe? Tem esse que vocês podem usar e outro. Então, nós vamos pegar na parte de dentro desse tecido e vamos pregar esse cochete passando a nossa agulha por dentro desse tecido do avesso. O avesso desse tecido. Eu já posicionei aqui, mas eu quero trazer uma observação para vocês. Eu já até deixei marcado aqui com giz. Uma observação importante. Na hora que você colocar esse aqui, não deixe ele tão pra cá. Você tem que ter uma noção do posicionamento desse colchete. Então, um, ele tá afastado da margem. O outro, ele tem que ficar um pouco mais junto. Por que eu tô falando isso? Porque quando você for prender esse colchete aqui, ele vai ficar rente, eles vão ficar juntinhos... E o seu acabamento aqui atrás, ele não vai ficar distante. Ou seja, o seu tecido, ele não vai ficar distante ou muito próximo um do outro. Vocês têm que ter essa percepção. Então, se um tá um pouco afastado da sua margem, o outro, você vai deixar um pouco mais rente. Tá certo? E a forma de costura vai ser a mesma. Aqui eu já tenho uma posição... Começo pela parte do avesso. Meninas, uma coisa, eu não gosto de passar essa linha costurando aqui, só gosto de costurar aqui na parte de dentro mesmo do círculo. Porque aqui, quando você costura, você pode fazer uma elevação, e aqui do lado, não sei se vocês conseguem perceber, já tem uma elevação da própria peça. Você fazendo outra elevação com a linha, na hora que você for passar o outro lado, vai ficar ruim, vai ficar preso. Então, não é legal que você passe a costura aqui, no sentido de fortalecer mais esse gancho, não tem necessidade. Só nas duas bolinhas é o essencial, tá bom? Suponhamos que eu fiz cinco vezes aqui e nós finalizamos. Eu vou cortar essa linha e aqui, né? Aqui, como eu falei pra você, a costura vai entrar. E nós vamos agora juntar essa peça, tá bom? Como? Assim. Ó. Ok? E é isso. E aí, tá pronto. Como você já faz o acabamento, vai dar uma rebatida aqui. Então, essa é uma forma de acabamento feito com colchete de gancho. Lembrando a vocês que tem outros tipos de colchete de pressão, mas o vídeo de hoje foi ensinando a vocês como colocar esse mais usado. Gostaram? Não é fácil, eu não falei que é fácil. Então, se você gostou, vem fazer parte da nossa família não só aqui no canal Paula Tavares, mas lá também no Instagram Paula Tavares oficial. Beijo e até o próximo vídeo sábado. Tai dai na área. Deixa eu de conversa. Tai dai sábado não perde, viu? Tchau, tchau, tchau.